a Mercedes da frente da Ferrari. Bom, esse é o pior pesadelo possível de fim de campeonato que os italianos têm nesse 2022. Fala, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Pedro Henrique Marum aqui. Vamos abrir juntos esta semana que vai desembocar lá em Interlagos no fim de semana, no GP de São Paulo, a corrida brasileira da Fórmula 1, expectativa de casa cheia, o grande prêmio estará em peso em São Paulo, mas vamos deixar isso para daqui a alguns dias, daqui a algum momento, porque agora eu quero falar sobre essa relação entre Mercedes e Ferrari. E eu sei que o pessoal do, do GP já tem abordado nessas últimas semanas essa, um pouco dessa relação, a possibilidade da Mercedes passar a Ferrari no Mundial de Construtores no fim do ano, se a Mercedes está de fato já melhor que a Ferrari, mas eu quero olhar por um outro lado aqui, um outro prisma, porque é o seguinte, simplesmente é o pior pesadelo possível para a Ferrari, o momento em que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo agora é o momento em que a Mercedes se mostra em igualdade de condições, chegando cada vez mais perto e até, talvez, já passando. O que a gente viu no México foi uma Mercedes claramente mais forte, superior à Ferrari, em todas as instâncias do fim de semana, classificação, corrida, que era algo impensável no começo da temporada. Então, eu resolvi fazer um recorte. Eu sei que o campeonato tem mais duas corridas, são Paulo e Abu Dhabi, então vai terminar com 22 corridas, evidentemente. Mas eu, eu resolvi pegar como se fosse um, um corpo completo o, o campeonato até agora, essas 20 corridas que já foram, já passaram. E eu separei em duas metades, então 10 e 10, uma metade como, como for uma quantidade de par, de corrida até agora, são metades perfeitas, essa metade é dividida no GP da Inglaterra. O décimo GP foi o GP da Inglaterra, a segunda metade começa na corrida seguinte, que foi o GP da Áustria. Então, eu trouxe números, veja bem. Até o GP da Inglaterra, portanto, nas primeiras dez corridas do campeonato, a Ferrari fez 265 pontos contra 204 da Mercedes, uma diferença de 61 pontos. Pois bem, desde a Áustria... E eu lembro aqui, a Ferrari ganhou aquela corrida na Áustria. Então, a, Mercedes, a Ferrari começa na frente essa, essa segunda metade. Mas quando a gente olha o recorte completo da segunda metade, a gente tem agora, nesse momento, uma pontuação total de 487 a 447. Portanto, 40 de diferença. O que dá, nesse período, uma diferença favorável à Mercedes. A Mercedes fez 243 pontos nessas últimas 10 é, corridas, portanto, 39 pontos a mais que nas primeiras, e a Ferrari fez 222 pontos, portanto, é, é, mais de 40 pontos abaixo, 43 pontos abaixo do que fez nas primeiras 10. A Ferrari venceu na Áustria, sim. Depois disso, nove vitórias seguidas da Red Bull, oito com Verstappen, uma com o Sérgio Pérez. Foram oito pódios da Ferrari nesse período, seis com Charles Leclerc, 2 com, com pódios com o Carlos Sainz e 9 pódios da Mercedes, 4 com o George Russell, 5 com o Lewis Hamilton. No México, em outros momentos, a gente sabe que o fato da Mercedes ter resultados melhores que a Ferrari também foi fruto de, dos defeitos que a Ferrari mostra. As falhas de estratégia, os problemas de confiabilidade, erros individuais. Por exemplo, o poderia ter ganho a corrida na França, não fosse a batida do Leclerc. Ah, depois, na Hungria, o Leclerc também vinha para frente, a Ferrari se embananou. Aconteceu algumas vezes, isso foi abrindo a porta para que a Mercedes marcasse mais pontos onde não necessariamente tinha um carro de mesmo nível. Mas nas últimas etapas, cada vez mais, a gente tem visto sim uma Mercedes que está, se não já no mesmo nível ou até superior, está muito próxima. Só que a sensação que dá quando a gente pega esse último recorte com Singapura, Estados Unidos, Japão, México, especialmente, é uma Mercedes que, em algumas pistas, é superior à Ferrari. De novo, era algo impensável no começo do campeonato, onde em qualquer tipo de pista a Ferrari tinha vantagem. Em algumas, nas pistas com mais oscilações, por exemplo, nas pistas de rua, a Ferrari tinha muito mais vantagem é, do que em outras pistas em relação à Mercedes. Mas nunca a Mercedes tinha vantagem. Nessas últimas provas a gente viu uma Mercedes que conseguiu aprumar o W3. A Mercedes que já fala no ano que vem, já fala em, em traduzir este carro do, do ano desse ano, do corrente ano, para o ano, ano seguinte, para o ano que vem. É, espera transformar esse carro, partir de um princípio não tão distante das suas rivais, para que no ano que vem, com algum desenvolvimento, consiga brigar pelo título, ou pelo menos brigar por vitórias mais constantes. A Mercedes ainda pensa em ganhar alguma corrida, quem sabe, no Brasil ou em Abu Dhabi nesse ano, mas, e, eu, eu, eu, e aí é uma opinião minha, pessoal, claro, eu acho muito difícil a Mercedes superar a Ferrari no Mundial de Construtores, 40 pontos ainda é muita coisa para duas corridas, vai precisar dar muita sorte. Mas eu olho, sim, para a Mercedes em condição de igualdade com a Ferrari nesse momento. E isso é a pior notícia possível, porque é uma Ferrari que pensava em, nesse ano, se não brigar pelo título, pelo menos se colocar em condições de ir com um dedo a mais de desenvolvimento desafiar e, e sustentar o desafio ao Verstappen e a Red Bull no ano que vem. Porque nesse ano a Ferrari até desafiou no começo da, da temporada, né? O, o ritmo do carro estava em condições de paridade com a Red Bull. A confiabilidade, os erros, enfim, isso tudo jogou a Ferrari muito abaixo. Mas, de qualquer maneira, o que a gente viu, sobretudo do recesso de verão para cá, é que mesmo que a Ferrari tivesse trabalhado muito bem nas primeiras corridas, a Red Bull teria passado, porque a Ferrari não conseguiu sustentar aquele nível de paridade com a Red Bull. A Red Bull ficou muito melhor. O que a Ferrari imaginava para o ano que vem era dar esse próximo passo. Claro, errar menos, mas sustentar essa condição de paridade, essa condição de desenvolvimento dentro de um campeonato, dentro de um mesmo ano, que é a grande falha da Ferrari na última década. Vai. Isso também aconteceu nos anos Vettel, quando a Ferrari começava a incomodar a Mercedes Desde início do ano e aí na parte final do campeonato não sustentava. A Ferrari pensava em sustentar. Ela pensava em olhar para 2023 somente como caçadora da Red Bull, assim como ela fez no ano passado. Caçadora de quem quer que viesse à frente, porque ela tinha mais tempo para desenvolver o carro é, no túnel de vento, pensando no novo chassi de 2022. Só que agora ela também é atacada. Ela também vê a Mercedes mergulhando para cima dela e fazendo a ultrapassagem, porque a Mercedes erra muito pouco. A Mercedes erra muito menos do que a Ferrari. A Mercedes é rival nesse, nesse nível de excelência da Red Bull. A Ferrari é quem precisa chegar. Então, a Ferrari pensava em caçar, ela está sendo caçada. Ela vai precisar lidar com duas equipes, fortes, talvez duas equipes mais fortes do que ela no ano que vem. É, o Matias Binotto, o Charles Leclerc, tenho certeza, não imaginavam que seria esse o ano terminando 2022. É uma notícia desastrosa para a Ferrari que a Mercedes já está neste nível de igualdade, neste nível de competição. Queria saber o que vocês pensam. A Mercedes está na frente da Ferrari? Esse é um cenário de pesadelo para a Ferrari? E o que a gente vai ver em 2023? Uma Ferrari como terceira força? Ou uma Ferrari que vai desafiar Red Bull, Mercedes e quem quer que seja pelo título mundial? Um grande beijo a todos vocês e até a semana que vem.